Nossa saudação franciscana de é paz e bem a todos e a todas. Se me amais, guardareis meus mandamentos, diz Jesus a nós neste sexto domingo do tempo pascal. Amar a Jesus implica em guardar os seus mandamentos. Mas guardar não num armário ou numa estante, mas na vida. Nossa Senhora é modelo de quem soube guardar os mandamentos. Nela o verbo de Deus se fez carne e a palavra se encarnou em si. E Deus habitou entre nós. Os mandamentos do Pai se visibilizaram em seu corpo. Tem maior amor quem dá a sua vida por seus amigos, disse Jesus. Ela guardou os mandamentos e não se apropriou de sua vida. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma extraordinária vontade seguindo os passos do Mestre Jesus. Jesus sabia que deveria continuar a nos amar, por isso disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito da verdade, não das fake news, mas da verdade, para permanecermos na verdade que ele é Eu sou o caminho, a verdade e a vida Disse Jesus O Espírito que Jesus enviou É que nos faz permanecer na sua verdade E perseverar em seu caminho A igreja vem há séculos Caminhando nessa estrada Animado pelo Espírito Santo. São Francisco de Assis nos exorta: aquilo que mais nós devemos desejar, acima de qualquer outra coisa, é o Espírito do Senhor, seu santo modo de operar. Ele é que nos mantém em sintonia com a vontade de Deus. Que Deus seja louvado.